Nossa, olha essa hora e já está tendo mosquito. Sim, o mosquito fêmea do Aedes fica preferencialmente nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde. É por isso que estudamos a sua biologia há mais de três anos. Aqui na universidade, nós estudamos o comportamento de oposição da fêmea através dessa armadilha. A fêmea coloca os ovos nessa palheta, a qual coletamos, analisamos e por fim eliminamos, combatendo a sua proteção. Além disso, usamos dados obtidos com as condições ambientais daquela semana e descobrimos muitas das suas preferências. As condições ambientais analisadas são temperatura, umidade, velocidade nesse momento, ainda da atmosférica. Todos esses fatores isolados em conjunto alteram a quantidade de ovos depositados pelo mosquito. Mas todo esse conhecimento e pesquisa não deve ficar por exemplo no laboratório. Por isso, divulgamos nossos resultados e ajudamos a combater o mosquito. Quer saber como fazemos isso? Então é só uma olhada. Nós divulgamos os nossos conhecimentos e aprendizados, conscientizando toda a comunidade acadêmica e toda a população de que o melhor e o maior combate é feito por você mesmo. Apenas juntos podemos vencer essa guerra. Nós aqui pesquisando e você divulgando esse conhecimento para juntos combatermos o mosquito. Olá.